Olá! Vamos viver bem a quaresma? Faça este propósito vivendo a sugestão de prática espiritual para hoje. Valorizar as pequenas coisas ao seu redor. Compartilhe com os seus amigos e também os seus familiares e tenha uma santa quaresma. Deus te abençoe.